različito. Znači, ako ste privukli kvartera tako da je ova noga otišla u onda ulazite ovom logom napri, izvlačite ovo, dole, već, znači, već, odavde, dole gore, dole gore, tu. Evo, druga strana, isto to, uvijete, odavde. O O que você vê? O é o que você vê. O outro dole, dole, dole, dole Só sa só do krenula Um lado. Doe. Doe. Doe. Doe. Doe. Doe. Doe. u Doe. Doe. Doe. O problema é que os uh, partidos, teški i os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os inéditos, os os tako da to os inéditos, os dole, gore, dole os inéditos, os inéditos, os Dole, gore, dole, gore, pam, pam. A gente da fazer o que a gente que a gente vai fazer, e ih, que a o que a que a gente outra situação que vocês acham é isso, ou seja, vocês acham que é isso, ou seja, vocês acham que que é que o que Bacite que rukama, što je O que é uradite ovo. O que é que você quer dizer? O que é que você quer pustite O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer ste ih que é que gore, kada kolena krenu gore, ovo ostaje dole. Dole i još jednom dole. Nedajtem da ustam na niku visinu dve. A čije odavde do gore, dole i gore, dole, dole, dole. oni ostaju na niku visini sad. Ceo moj bolji telo tela sto isto. Moja kolena odu gore i u dole. Kao gledate, je gore, gore i dole. Aj pače ovako pete, dolne. Dakle, pre. On doći pre njega moram da povučem tako da kad me on uhvati i oboje isto vrijeme moram da skupim to. Ovdje, da li vidim, no? Znači, odavde. Tu. Ako je on bliži, a on dalje, moram ovdje da ispuno. Ajde, prođete. Sam escutei tako da je ova strana ova do otišla do pole. do lado. Aparentemente, o lado do lado e lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado do lado. Aqui, o lado lado então, ovo, ovo, ovo e tamo. Ako sam ovo novo, quando eu estou com ovo da normalmente, eu idem tamo. ovo novo, eu não tenho e sad, još agora, eu vou ova um ide nazad, ona mora de dole, gore, tamo, dole, gore e bate E sad, ako sam eu estiver otišao longe para trás, њом consigo chegar lá. Se eu estiver para se eu opet na trás, não e não vou tam, não vou tam. Mogu opet lá. Eu posso fazer isso aqui e Mas se não biste punir. Se é desna noga nazad, idem na, i se na Ako je leva strana e se derrotem na leva strana. Se derrotem na leva strana. Se derrotem na leva a idem na destra se derrotem na leva strana. Ako spustite ruke ovdje dole, onda se oni skupe ovako ispred vas i vi ne možete više idete naprijed, gledajte. Či, ako gledite ovako, su se sad tu skupili, kada to nema ja proizvijete, ne mogu. Znači, ruke su ovdje, kada dođu, ruke su ovdje jasno, ja sam ovako mogu